Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca e pessoal, mais uma encomenda aqui que acabou de chegar pelos correios enviado pelo AliExpress. Na verdade, são dois produtos aqui ó, que veio na mesma embalagem e vamos estar tá fazendo a unbox aí desses produtos aí, beleza? Mas antes de tudo, já vai deixando aquele like aí para ajudar. Se inscreva, ative o sininho de notificações para dar aquela fortalecida, beleza? Então vamos abrir logo aqui, ó, que está bem fácil de abrir. Vamos rasgar logo esse negócio aqui. Então pessoal, o que chegou aqui para mim foram esses dois produtos aqui. ó. Esse teclado game de mão, o T9 Plus e esse mouse aqui, o M618 Plus, ambos da Deluxe. E já dá para perceber aqui no desenho da caixa, que esse mouse tem uma pegada diferente. Ó. E ambos têm função RGB. Então, vamos abrir primeiro esse mouse aqui, para a gente conferir o que tem dentro. Então tá aqui, ó, pessoal. Vamos começar a abrir aqui o mouse. Aqui. É, parece que dentro da caixa só vem um mouse mesmo. Deixa eu tirar do plástico aqui. Olha só isso que legal, pessoal. O produto aí bem construído, de boa qualidade. Vem aqui um botão, outro aqui. Mais dois desse lado aqui. Vem com esse suporte aqui. Só encaixar. E o cabo USB aqui atrás, ó, um botão de liga e desliga. Cara, bem legal, bem legal mesmo. Olha só a pegada. Vamos ver se é melhor para jogar, né? Então, pessoal, vamos abrir o teclado aí agora. Vamos para o teclado agora, vamos começar a abrir aqui. O que tem mais aqui embaixo? Só o manual em chinês. E aqui o teclado. Deixa eu tirar dessa embalagem aqui. Olha só isso, pessoal. Cara, muito bonito, cara, esse teclado, né? Olha só, cara. Bem construído, produto de boa qualidade. Vem com essa parte aqui emborrachada. Não deixa escorregar seu pulsa Olha os barulhinhos da tecla. Bem agradável. Cara, muito bonito, muito bonito mesmo. Olha aqui atrás, ó. Né? Deluxe. Vem com esse cabo aqui, ó. Tipo corda. Bem legal, cara. Muito bonito mesmo. Esse eu gostei. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!